como vocês podem ver, chegou o meu Mega Drive Mini e eu vou fazer um unboxing junto com vocês do Mega Drive Mini, do Zord e dessa maleta que serve para colocar tudo dentro também vou mostrar para vocês revistas falando do lançamento do Mega Drive Mini então vamos começar isso aí vamos começar aqui primeiro com o Mega Drive Mini aqui está a caixa dele não precisa de estilete a é caixa é muito parecida com a segunda caixa do aparelho, né? Eu não tenho aqui, eu tenho a primeira caixa apenas. Olha aqui, olha, veio dois controles. Que legal, cara. Controle, o de seis botões, olha aqui, um controle está aqui. E o outro controle está aqui. Legal demais. Melhor controle para jogos de luta. Um controle de boa qualidade mesmo. E além dele tá bonitão Parece que ele é o mesmo tamanho do controle de seis botões original Vamos ver o que mais tem aqui dentro É um cabo USB ah, Um cabo USB Nada demais Cabo normal USB Um cabo HDMI Finalmente um Mega Drive oficial com cabo HDMI e tá aqui a caixinha do Mega Drive. Vamos abri-lo. Nossa, olha que coisinha mais fofa. Vem até com plastiquinho aqui em cima. Onde você, teoricamente, coloca o cartucho. O, o botão liga e desliga funciona. O reset também é um botão. O volume também. Olha, é bem bonitinho. Vou tirar o plástico aqui. Que a gente precisa montar o Megazord Aí precisa tirar o plástico Vou pegar aqui, ó Meu Mega Drive com Mega CD para a gente fazer uma comparação ó. Esse aqui é o Mega Drive Esse aqui é o Mini Mega Drive Ele tá aqui, ó Com Mega CD embaixo, ó O mesmo Mega CD que a gente vai Vai montar aqui, né Vamos então passar logo Para o... O Megazord, né? Ou como que tá escrito aqui na caixa? Mega Tower. Eu havia comprado esse Mega Drive na pré-venda. Então, ele chegou pra mim no dia 19, ontem. Mas aconteceram os imprevistos e eu não pude abrir. Esta aqui é a caixa do Mega Tower. Né? Do Megazord. Aqui atrás você tem ele montado, né? E tem. Como que você encaixava cada uma das coisas nele, né? O 32X e o Mega CD foram acessórios, adions, né? Que traziam para o Mega Drive. Porque o Mega Drive é um videogame da quarta geração. É, e esses acessórios davam uma vida, uma sobrevida ao aparelho. E ele ficava como se fosse da, da quinta geração, né? Geração do Playstation, do Saturn, né? E do Nintendo 64 Olha aqui, ó, ele tem um lacrezinho Vou tirar ele com todo cuidado Aqui com o meu estilete E vamos, vamos puxar Um, dois, três Aqui Fiz uma baguncinha ali Eu já sabia que ele vinha Um esquema aqui Que era... Os esquemas do Mega Drive Eu já vi essas Deixa eu colocar de lado para mostrar melhor isso Eu já tinha visto isso na internet e tal No próprio livro da Warp Zone do Mega Drive E tem um livro do Mega Drive mesmo Aqui no Japão Em que mostra isso aqui Inclusive eu tenho muito interesse em pegar esse livro Talvez eu pegue para mostrar para vocês Mas é o esquema do Mega Drive aqui, né? É... Um croquis, um desenho de como que seria o aparelho, um projeto, né? Negócio bem legal. Do lado de cá, tem os jogos lançados, mas tem mais coisa que veio junto. Isso aqui é um livro, um caderninho, falando, ó, o logo do Mega Drive é, japonês, o logro do Genesis. Isso tudo que tem no livro mesmo do Mega Drive. Daqui, eu, inclusive essas imagens eu utilizei já em vídeo já. Nos vídeos da história do Mega Drive que eu fiz aqui para vocês. É um livro bem completo aqui. Olha, todo, tudo falando sobre Mega CD. É algo bem interessante mesmo de se ter na coleção. Essas imagens também tem no livro da Warp Zone, no Mega Drive definitivo. Né? Então, caso você queira, está ali. E veio num, num envelope né? Como sempre os japoneses Tomam bastante cuidado Isso aqui eu também vou tomar cuidado E agora nós vamos Para o que interessa Tá certo que isso aqui não serve Para ser jogado É apenas um enfeite Mas olha só como é perfeito nos detalhes Vou pegar aqui o Mega CD Olha só Esse aqui é o original E esse aqui é o pequenininho Olha só os detalhes são incríveis É exatamente a miniatura mesmo Só não tem esse símbolo aqui do disco Lógico porque não cabe disco aqui dentro né? Isso aqui é só uma, uma miniatura, uma réplica mesmo Que não tem utilidade para jogar É só para ficar bonito né Mas é algo bem interessante Como que ele é perfeito Como que parece mesmo com uh, o original Agora vou mostrar para vocês o 32x. Olha só, ele tem uma entradinha aqui para colocar o cartuchinho do Sonic que vem junto. É, e aqui também ó, a entradinha, porque o Mega Drive ele também tem a entradinha de cartucho, mesmo que não funcione, ó, ela serve, ela abre tudo. É, então vem o 32x, aquele cartuchinho do Sonic Knuckles. E olha só o mini cartuchinho do Sonic Comparando aqui ó, a fita, o cartuchinho verdadeiro com a miniatura também Olha, é incrível como que eles pegaram tudo mesmo É muito igual, muito igual mesmo Traz é um pouquinho diferente É uma réplica muito bonitinha mesmo Então é hora de montar o nosso Megazord Olha aqui, eu não tinha visto Ele tem a entradinha aqui mesmo ó, Pra você colocar o, Sega, o Mega CD, né? Essa entradinha igualzinha no Mega Drive original você coloca aqui, exatamente aqui Mega Drive com Mega CD O cartuchinho do Sonic Knuckles com a entrada para colocar o cartuchinho do Sonic Vamos colocar o cartuchinho do Sonic aqui também Olha que beleza E vamos encaixar aqui Olha! Cara, que coisa mais linda Legal demais olha aqui para vocês verem com mais detalhes muito bonito mesmo agora a gente só falta ligar para ver como que é ele funcionando né e ver os jogos que estão lá dentro vamos ver se o menu está em, em japonês apenas ou se tem a opção de colocar menus em inglês vamos colocar aqui o cabo depois eu vou verificar com vocês se esse cabo USB aqui do controle também serve para o PC Mas eu acredito que sim Vamos encaixar ele aqui Tensão Vamos ligar E Acendeu a luz ali É, Os jogos que estão aqui Space Hair, né? olha só que legal, hein? a imagem é bem bonita mesmo Ó, Todo mundo querendo por causa desses dois jogos aqui que não foram lançados esse, Principalmente esse do Tetris, né? que foi lançado é, para Mega Drive Só que a Nintendo que tinha pegado os direitos Então, quer dizer, foi um, é um jogo um dos mais raros do Mega Drive né? E também por causa desse Darius aqui, que também é bem raro a seleção de jogos que tem aqui para esse Mega Drive é sensacional. Eu vou jogar o Street Fighter exatamente poder jogar no controle aqui ó, de seis botões, que é um controle excepcional para isso. Olha só, vou deixar a apresentação rolando aqui. Inclusive este jogo eu também tenho ele aqui na minha coleção. Depois eu mostro para vocês. Vamos começar aqui. Vou pegar a sombra do Ken. Olha o controle excepcional mesmo, hein? Tentando me adaptar aqui. Ai, olha. É, esse esqueminha aqui não tá dando certo, não. Nossa, o controle é muito bom, sinceramente, aqui, ó, vou falar para vocês que, cara, ele é melhor que o controle original. Olha, não falha nada, então, o caso aqui é que não tá falhando mesmo, sou eu que sou ruim mesmo. Tonto Sensacional Sensacional Agora não sei se eu paro de, de jogar isso aqui E mostro outras coisas para vocês Porque Nossa, é muito bom mesmo Muito bom, eu ainda tenho mais coisas para mostrar pra vocês Isso que é, né eu Ainda tem que mostrar a maletinha E tem que mostrar as revistas Que, que falam Do do Mega Drive Mini essas revistas também saíram é, no dia 19, ontem, né? que no caso é ontem né, que foi o lançamento do Mega Drive é, Mini o Mega Drive Mini era para ser lançado em 2017 ele só não foi lançado em 2017 porque ele, a fabricante, a antiga fabricante do Mega Drive Mini que ia ser T Games ela não fez né, Mega Drives de qualidade né? Só você vê os Mega Drives Que ela fez é, Sob licença da SEGA Não tinha uma qualidade muito boa né? Ao contrário desse Eu vou falar para vocês Que é, está sendo muito bom A jogabilidade é muito boa A seleção de jogos também é muito boa Esse Street Fighter aqui Street Fighter tem um fator replay Inesgotável Principalmente pra mim Street Fighter 2 é um Aí não, morreu ali Olha, eu até fico jogando aqui Porque é sensacional mesmo Olha aqui pra vocês E agora vamos, vamos continuar né? Falando so, Mostrando pra vocês as revistas né senão eu vou ficar aqui jogando o dia inteiro Mas aliás, eu vou continuar jogando Vocês que não vão ver mais vocês vêm aqui ó tá aqui o Megazord Mini e o Mega CD com o Mega Drive você vê que geralmente é o Mega Drive e o Mega CD eles ficam em destaque né mas dessa vez não eles estão servindo de apoio para o Megazord Mini que está aqui do meu lado vocês viram que eu tive uma grata surpresa eu achei que eu comprei na pré-venda e eu tinha quase que certeza que ia vir um controle só eu tive a grata surpresa de ver que veio dois controles né eu não sei se isso veio com todo mundo que fez a pré-venda outra coisa que veio junto nesse kit e que eu não mostrei ali né, na hora que eu tava mostrando o Megazord mas não foi porque eu quis deixar para depois não foi porque eu realmente esqueci que foi essa maletinha aqui ó para você colocar o seu Mega Drive Mini atrás tem como você tem que acondicionar ele ó, tem espaço para dois controles também a frente você vê que é o Mega Drive mesmo é o Mega Drive você tá vendo até o reflexo aqui da, da webcam vamos abrir aqui para ver né essa maletinha aqui eu acho que eu não utilizarei porque eu vou deixar ela na embalagem que ela veio original mesmo mas como fazia parte do kit também então teve que trazer ela. vamos abrir aqui para ver o que é que tem ela não tem nada de especial aqui tem só um lugarzinho para condicionar é muito bem feito aqui né uma maletinha até que vocês sempre me perguntam se há repercussão desses consoles retrô aqui no Japão então eu resolvi comprar as revistas que falam do, do Mega Drive Mini essa aqui é a Famitsu é a Famitsu semanal a revista de videogame mais famosa do, do Japão né e uma das mais famosas do mundo também ela é famosa pelas notas é, dela que são notas é, muito difíceis de conseguir, as notas 10 no, em todos os quesitos, né? Você vê que na capa já fala do Mega Drive Mini, fala da TGS 2019. Pra, praticamente a capa é do Mega Drive Mini, porque tem o Mega Drive Mini também sendo segurado aqui pelo personagem já que eu estou mostrando para vocês a revista Famitsu dessa semana né? olha, ela tem um destaque para o novo jogo do Resident Evil, o Project Resistance e ela dá bastante destaque, são quatro páginas e também fala do Nioh 2 logo em seguida já o Nioh tem bastante página, hein? tem duas, quatro, seis, oito, oito páginas do Nioh 2 eu tive que fazer um corte aqui porque eu fiquei começando a folhear a revista e aí nossa me perdi no mundo ó uh, o Mega Drive mini aparece aqui ó na página 98 e aí você vê o lançamento do Mega Drive mini o menu que eu acabei de mostrar para vocês né falando exatamente dos dois jogos que eu falei do Tetris e do Darius que esses são jogos raríssimos essa caixa é que eu tenho essa caixa aqui que é do primeiro Mega Drive é, essa aqui essa caixa simula a segunda caixa do Mega Drive e vinha com dois controles então quer dizer é, eu tinha quase certeza que eu tinha comprado essa versão que vinha com um controle só mas para mim veio a de dois controles e aqui você vê o Megazord já montado esse aqui atrás de mim então esse é o destaque da Famitsu para o Mega Drive Mini ah, essa é a revista mais importante de videogames é, aqui do Japão e talvez uma das maiores do mundo para quem me pergunta sempre a revista de videogame aqui no Japão é, as mais famosas é, são a Famitsu que ela é semanal e fala de todos os consoles em geral e a, e a revista Playstation que ela fala só de Playstation evidentemente olha essa revista que vocês podem ver ó, que tá escrito que ela, ela é, da, é da Famitsu também né e ela fala somente do Mega Drive Mini essa é uma revista que eu não tinha visto que era da Famitsu quando eu fui lá comprar né? Mas ela também saiu ontem, exatamente no dia do lançamento do Mega Drive Mini. E aí, o que, que ela tem? Ela tem um destaque todos os jogos. Né? Se você abre aqui, ó, é uma, é um, chama de Mega Drive Mini, livro perfeito. E aí mostra o índice, fotografias do aparelho, esse é do aparelho mini mesmo. É, tudo que ele, ele tem, ele mostrando também de novo aqui ó o Megazord todo todo montado uh, esse aqui já é o, o Mega Drive o console original mesmo Olha só e ali vai começando a mostrar os jogos eu acho interessante porque é uma é um, é um livro praticamente e eles dão muito destaque dão, dão uma editoria um editorial muito interessante a tudo isso olha aqui falando de todos os jogos que, que estão no Mega Drive Ninho, com informações, cenas, um livro bem legal mesmo, bem nos padrões de, de livro japonês, muita informação sensacional mesmo, O livro ele tem, não vou ficar mostrando aqui porque é muita página, posso até... É, mostrar no meu, meu Instagram se vocês quiserem algumas coisas então me segue lá Arroba que eu vou postar fotos de tudo isso aqui lá então tá aqui ó Mega Drive mini perfect book produzido também pela família o vídeo de hoje foi um pouquinho diferente né eu só mostrei para vocês o Mega Drive Mini joguei um pouquinho esse vídeo demorou um pouquinho mais porque eu joguei mais do que deveria o Mega Drive Mini porque é muito bom o controle é muito bom também eu acho que é difícil eu fazer uma análise tão boa porque o que eu fiz mesmo é só mostrar para vocês. mas para mim foi sensacional e mostrei também para vocês como que é a notícia do Mega Drive Mini aqui no Japão a partir das revistas. Vocês viram que tem um livro é, de informações e vale muito a pena comprar, viu? Exatamente pelas pérolas que veio, né? Muita informação, é, muitas coisas legais. É, não sei como que estão as versões de Genesis, nem a versão do Mega Drive europeu, mas essa versão japonesa é, tá uma versão muito legal, principalmente porque só nela que vem o controle de seis botões. Eu fiquei muito contente também. Para mim, veio dois controles, né? Eu tinha comprado a versão que vinha um controle só. Como eu comprei na pré-venda, eu paguei 70 dólares. Então, se você for comprar hoje, tudo vai custar 120 dólares, mais ou menos. Eu acho que 120 dólares sem a maletinha. Essa maletinha vende em separado. Mas eu quero saber de você: o que, que você achou do Mega Drive Mini? Você vai querer um? E qual que você prefere? O Genesis, o Mega Drive Europeu? Ou esse do Mega Drive japonês. O Mega Drive japonês, o mini Mega Drive japonês, né? Ele é o único que vem com controle de seis botões e o Megazord. Isso que eu vou repetir aqui que eu havia esquecido. Então, beleza. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Nem falei que eu sou o Isui, né? Aproveita que ainda você está aqui e clica em um desses dois vídeos que estão aparecendo. E não se esquece, me segue lá no Instagram. Até mais.